Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre programa de pontos, Rewards, All Accor. É o programa que você pode se hospedar aí na faixa através dos hotéis parceiros, Accor. E como eu participo do programa Accor, eu, eu sou nível Gold, estou quase chegando no nível Platinum, com certeza até dezembro eu devo chegar ao nível Platinum da All, e aí sim eu estarei em um nível mais próximo daí do, do top do top da rede de hotéis. E eu quero compartilhar com vocês como vocês podem fazer para ganhar pontos ao aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, vamos entender um pouquinho desse programa da rede de hotéis AU. No nosso blog, alta-renda-blog.com.br, atualizei vocês recentemente agora a novidade do IBIS ao que você poderá ter aí o IBIS Business, né? E transformação a partir de 22 de março, a mudança do programa do IBIS, né? Que é um, um programa popular, né? Mas com vantagem do IBIS. E agora, o Hotel All tem aí os seus benefícios também, como eu tenho. O meu não é o Silver, então esse aqui é o Classic o meu é o Gold, eu só estou ilustrando para vocês que vocês podem solicitar o cartão através do site cadastrado da, do seu login, tá? Você vai lá, você cadastra com o login, lá no site, lá próximo ao seu nome, tem a opção de solicitar o cartão físico. No entanto, geralmente 30 dias, chega o cartão na sua casa sem a necessidade de pedir. Os então, meus dois cartões, tanto o, Sil o Classic Silver quanto o, o, o Gold chegaram sem a necessidade de fazer pedido, tá bom? Bem, vamos lá. O programa da rede hotéis Al, é, você, você, tem, você tem alguns parceiros, né? Então Latam, Azul, Smiles, você pode fazer a transferência dessas três companhias aéreas diretamente para o programa da Al Acor. Então Latam, Azul, Smiles tem o seu conversor e a Livelo também tem o seu conversor. Tá? Então, para vocês saberem o conversor desses programas, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O Latam, é, todos os clientes, qualquer níveis, 4 pontos. Vale 4 é, pontos Latam, equivale a 1 um ponto na rede de hotéis Accor. Smiles, diamante ou clube, 6 pontos para 1 um na Accor. Smiles, demais clientes que não fazem parte do clube, 7 por 1. Um. Tudo azul, diamante e clube, tudo azul. Então, 8 por 1. Um. Absurdo, né? E tudo azul, demais clientes, 10 por 1, um absurdo mesmo. Né? E na Livelo é 2,5 por 1, ou seja, a Livelo é a melhor opção para transferir, depois a Latam, depois Smiles do Clube. Tá? A Azul não seria legal, não. Então, nesse momento, você tem essas conversões para transferir para a Acor junto a esses programas, tá? ok? Bem, esse é, é, o, é um dos pontos que você pode fazer. A outra ponte para você ganhar pontos na aula é você se hospedando ao, aos, aos hotéis parceiros. Então, mensalmente, nós divulgamos alguma coisa aqui de benefícios hotéis com 20%, é, transfira os pontos Latam, Esmaios, Azul, é, Livelo para a Al e ganha desconto em, na, na hospedagem. Então, é ficar antenado às promoções que acontecem mensalmente. Tá? É, você se hospedando, por exemplo, na rede de hotéis Puma, Mercury, é, Ibis e outros hotéis da, da, da, da parceria com a é, Acor, você hospedando com o um cartão de crédito, por exemplo, ou tomando café, almoçando, jantando, ou comprando produtos dentro da, do hotel, você ganha pontos. Então, toda vez que você se hospedar e pagar um check-in com um cartão de crédito, você vai ganhar pontos é, direto da sua conta da aula. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui, meu, no caso. Tá? Lembrando que você pode também ganhar pontos é, nos restaurantes, tá? E lojas parceiras da AL também. Ok? Pontos, rewards em nossos restaurantes e bares. Então tudo que você gasta lá, café, bebidas e tal, você vai ganhar. Tem também agora o Signature, AL Signature, que também é um outro programa que você pode comprar, né? E você comprando esse plano AL Signature, você ganha 5 mil pontos é, na entrada e mil pontos por mês, se você assinar o plano absoluto, tá, que é o mais top deles aí. aí teria é, pontos, status no programa. Então, se você escolher o anual, por exemplo, você tem lá mil pontos anual e nesses pontos vai ser qualificados ao programa. Então, se, vamos, vamos supor que você tenha 10 mil, você vai ganhar 12 mil pontos, mil por mês, né? 12 mil seria iria para 22 mil pontos, que te daria ter, com certeza o plano Platinum, por exemplo. Né? Então, esse plano Signature, se você achar que é interessante para você, e vale a pena você tê-lo, então seria uma opção, um upgrade para você junto ao programa, tá? Da AL, para quem se hospeda bastante junto a esse é, programa, tá certo? E aí você está vendo meu extrato, mostrando para vocês que eu tenho o um acelerador, que eu tenho reserva de hotéis que eu fiz, né? Então, geralmente você ganha pontos se hospedando. Você pode ver aí, por exemplo, Hotel Costaneiro, mais 729 pontos eu ganhei, né? Acelerador de pontos no nível Gold que eu sou. É, o cartão status, o acelerador do All, que eu sou também, né? É, eu fui para Miami, eu usei vários pontos em Miami, gastei 50 mil pontos em Miami, fiquei de graça no hotel em Miami, tomamos café de graça, eu, Edinho e Jean, né? Então, são coisas que você tem como benefício junto ao programa All. Também junto no shopping All, aqui no, você pode comprar, por exemplo, é, nas lojas parceiras pela internet, e aproveitar e ganhar pontos também. Sempre é calculado em euro, né? Então, você sempre vai ganhar pontos também comprando no shopping deles aí, que eles têm parceria, tá? Então, é uma forma de ganhar pontos também com hotéis ah, hotéis da rede de hotéis Accor, tá? Leandro, vale a pena se hospedar na rede de hotéis Accor? Gente, eu fiquei no Costaneiro, lá no Uruguai. Eu achei fantástico. Assim, eu não conhecia. É um hotel, assim... De frente com a praia do Pocitos, então... E eu fiquei na janela bem de frente com a praia, coisa mais linda, né? Temos um vídeo no canal mostrando pra vocês também. né? Eu fiquei com pontos da aula. Né? Não paguei nada. É, tomei café da manhã, de graça, né? com os pontos. Almocei de graça no hotel, também com pontos. De graça, não paguei nada. E fiquei em Miami também, no novo hotel, um hotel de luxo em Miami, caríssimo a diária, R$ 1.500 diária por dia, em reais, é muito caro. Se você falar que vai ficar uma diária para dormir, pagar R$ 1.500 é muito caro. Eu usei todos os pontos suficientes para poder me hospedar sete dias em Miami. Ficou eu, o Edinho e o Jean. O Jean pagou é, os pontos dele, 50 mil pontos, só para ele ficar no quarto sozinho. E eu e o Edinho ficamos no outro quarto e demos o upgrade devido ao status em duas camas separadas que eu mostrei para vocês também lá em Miami, um novo hotel. E aí tomamos café da manhã, aquele buffet de café gostoso, com pontos, também que nós tínhamos, né? E também fizemos, é, sem, ser, é, sem ser buffet, testamos também o à la carte, que aí não valeu a pena. O melhor era o buffet mesmo. É, e poderia ficar almoço e janta com pontos, dependendo do hotel que você está. Tudo que você gastar no hotel você vai pagar com pontos, se você tiver pontos o suficiente ou você pode pagar no cartão de crédito uma parte, a outra parte também você pode pagar no com cart... no... no... pontos. Ou seja, você tem lá, por exemplo, é, 20 mil pontos para poder ficar 100%, você só tem 10 mil pontos, você tem duas opções, é, pagar 10 mil pontos com o que você tem para a, a, abater do valor da diária do hotel, e o restante você pagaria no cartão de crédito. E a outra forma é se você acha que é viável e for mais barato, você pode solicitar um complemento de pontos para a Então, quando você está reservando, ele te dá a opção de comprar pontos e enviar a reserva direitinho para eles, para eles analisarem se vai ser possível ou não te dar uma quantidade de pontos para comprar. Né? E aí o valor vai ser no momento que você pedir, fizer a transação. Tá? Aí ele se vai para uma análise, se aprovar, você também pode comprar os pontos para completar a sua viagem. Tá? Eu sugiro sempre assim. É, focar em um objetivo. Você tem um objetivo, focar nesse objetivo. Então, assim, não adianta ficar atirando para todos os lados. Eu aqui trabalho com todos os cartões, com todos os bancos, com todos os programas, para mostrar para vocês, porque eu não tenho só um cliente que usa a Acorn. Eu tenho clientes que usam o Marriott, que usam o Hilton, que usam Choice, e entre outros mais. Então, assim, eu sempre eu vou estar mostrando para vocês possibilidades. E você vai encontrando aquilo que é melhor para você. Eu sugiro que o Aquar seja o seu principal é, rede de hotéis parceira. Por quê? Porque é um hotel que você encontra no Brasil, em várias cidades. Ibis, por exemplo. Ibis Burger, que é mais barato ainda. Ou seja, você tem vários hotéis níveis é, é, bons e baratos para dormir. Então, tem Ibis, você tem aí o um Novo Hotel, você tem o Mercury. Então, você tem vários outros hotéis com marcas é, como o Pullman, que é o luxo da rede de hotéis também com sala VIP e tal, então você tem aí uma, N possibilidades, mas a, a pontuação, ela se torna barata quando você se hospeda ao hotel, então você é um cliente frequentador do hotel, então você vai ganhando pontos se hospedando lá, né? Então você viu que eu gastei um pouco na, no hotel lá no, no Uruguai e ganhei pontos pelos gastos que eu tive, né? Então você vai ficar na sala VIP dentro do hotel, se você comprar o acesso, você vai ganhar pontos para acumular, ah. Então tudo que você fazia naturalmente, no dia a dia, você vai fazer usando o seu programa. Então, você vai colocar sempre o seu código para fazer reserva, sempre o seu código para pagar a diária e assim você vai ganhando pontos. Tá? Então resumindo para vocês, você tem N formas de ganhar pontos ao e você tem N formas de se hospedar também nas redes de hotéis ao. Então se você quer ir para Paris, você vai encontrar IBS lá em Paris, você vai encontrar o Mercury lá em Paris. É, você vai encontrar lá em Guarulhos o Puma, né? top demais, você vai ficar aqui em, em jardim em São Paulo, você vai encontrar o Mercury, você vai encontrar o Mercury em várias regiões de São Paulo, novo hotel em várias regiões de São Paulo. Né? Então no Brasil inteiro tem rede de hotéis, que nas principais cidades principalmente, você vai encontrar é, hotéis aí da rede de hotéis ao, e que não vai te deixar na mão, porque o programa é muito bom. É muito, bus é, é muito procurado por muitos esse programa. Lógico, se você chegasse ao nível top business ali, é, o diamante, você ficaria ali praticamente de graça com sala VIP, diárias grátis. O plátano também te daria noites cortesia grátis, sala VIP grátis dentro do hotel. O sala VIP que eu falo é dentro do hotel, existe uma sala VIP para você comer e beber de graça. Temos vários vídeos no canal explicando isso também. Mas resumindo para vocês, o Hotel All é dessa forma que você faria e eu acho muito importante. Porque dentro do que nós temos no Brasil hoje, você tem a possibilidade de trocar de áreas direto do seu programa de fidelidade para os hotéis, também não acho nada de ruim fazer isso. Mas se você tiver o objetivo de ter um programa de fidelidade de hotéis, o Al seria uma possibilidade muito boa para você. Para Hilton, Marriott, Choice, é, BW, cara, o Accor seria uma, uma possibilidade boa para você, tanto econômica para se hospedar, quanto para hotéis de luxo para se hospedar também. Tá? e tudo isso com pontos que é o mais gostoso que você lembra que eu falei para vocês uma viagem de avião uma viagem usando pontos para viajar de avião e usar uma viagem com pontos para se hospedar no hotel você já mata 90% dos seus gastos aí e o que sobra é só o almoço janta e café da manhã caso não seja esse hotel né Porque se for esse hotel você pode combinar com o esposo com a família tomar café no hotel de graça com os pontos Almoçar no hotel com pontos, jantar no hotel com pontos, que seria top demais. Lógico que você vai viajar para algum lugar, você quer conhecer um pouco a cultura de outros lugares também, não só no hotel. O hotel se dormir, tomar café e tal. Então, sabendo disso, você tem a possibilidade de zerar uma viagem sempre com o hotel, café da manhã, almoço e janta. Como dê, você, você pode tomar café da manhã no hotel e deixar o um almoço e janta para outros lugares também. Né? Ou almoçar em outros lugares e jantar no hotel, para diminuir mais ainda o gasto. Na sua viagem. Então, a possibilidade imensa para você usar uma bela de uma viagem sem gastar nada. Temos recentemente agora o Jalen foi para Paris, ele estava tá me falando que ele ficou no hotel 100% com pontos, café da manhã com pontos. Então, olha o quanto ele economizou ficando com pontos no hotel Mercury lá em Paris, né? Ficou em frente à Torre, Eiffel, à Torre Eiffel que vocês viram lá, né? É, em Paris, fizemos uma live, eu, eu, o Jalen, vocês viram a live, que linda live que a gente fez junto. E aquela torre maravilhosa acesa atrás da janela dele, né? Ficou lá no Mercury, com pontos Acor, né? Então é isso que eu trago para vocês. Espero poder ter é, trazido para vocês um, um conteúdo que vocês queriam, né? E espero ter conseguido trazer da melhor forma possível para vocês terem entendido. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os um abraços! Então. Abraço de hoje é para o José Guimarães, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço. Cíntia Cristina, um grande abraço. Sandra Mota, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo. Fiquem com Deus.